O primeiro encontro nacional né, dos profissionais na área de ensino superior das artes ele é o resultado de um produto de articulação entre o Ministério da Educação e o Ministério da Cultura. Eu acho que é a primeira vez que os programas, né, que os ministérios se juntam para contribuir na elaboração de um programa interministerial. Um diálogo, não aquele diálogo de educação e cultura que a gente tinha alguns anos atrás, mas um diálogo novo, propositivo, de construção, de ampliação das ofertas de vagas, de novos cursos de formação, trabalhar com reconhecimento de saberes né, e como a gente articular isso com as políticas públicas culturais. E aí é por isso que a Secretaria de Políticas Culturais do Ministério da, da Cultura é o elo entre esses dois ministérios para que a gente possa construir políticas reais de formação na área de arte e cultura. Esse programa é, é criado, né, inicialmente chamado Universidade das Artes, mas com aprimoramento e a discussão feita junto a Andifes, junto ao Conife, né, junto às universidades, aos institutos federais, construiu sim uma política de extensão né, para as instituições de ensino superior. E a gente mostra nessa construção um diálogo é, de necessidades. Né? As universidades puderam dizer qual era a demanda que elas tinham para a área de arte e cultura. Bom, o Encontro Acontecer aqui na cidade de Ouro Preto eu acho que une a energia de uma cidade onde tem uma força cultural muito grande e expressiva com é, uma demanda e necessidade do setor cultural da gente realmente ter um programa que faça o um diálogo entre cultura e educação e que possa permitir a ampliação dos cursos de arte e cultura, né, um debate muito mais propositivo da formação, né, ampliação, reconhecimento de saberes. Hoje a cultura ela, ela clama pelo reconhecimento de saberes, reconhecimento de, de, de culturas populares. E é um pouco isso que a gente está construindo aqui, para ter um resultado é, é, de uma política de cultura que dialoga com a universidade e com os institutos federais.